Alexa, notícias de grande prêmio. Aqui estão suas notícias. Do Grande Prêmio, Aston Martin anunciou outra contratação para seu departamento técnico. Mark White, ex-honda, assume o posto de diretor de operações do time de Silverstone. Só quem tá feliz, levanta a mão pro alto, mão pro alto!